Essas dificuldades são diversas. Umas são transversais a qualquer setor, como por exemplo o próprio consumidor final, que cada vez exige um serviço mais rápido, mais transparente e que vai de encontro às suas necessidades. E depois existem as questões específicas do nosso setor, como por exemplo uma oficina multimarca tem de aprender constantemente as componentes técnicas para se manter atualizada, para vender um serviço de qualidade. A questão está que a oficina tem que fazer tudo isto e quanto tem que controlar a sua operação. O que é que elas precisam? Elas de facto precisam de ferramentas simples e rápidas que as ajudem a aumentar a produtividade, consequentemente, o seu negócio. E é exatamente isto que o Data Drive oferece. A plataforma foi criada nas oficinas para as oficinas. Houve uma análise de necessidades em ambiente real para respondermos com uma solução de facto eficaz. Com o Data Drive realizamos o orçamento, o agendamento do serviço, encomendamos as peças, tudo isto em segundos, um ou 2 minutos, se a operação for muito complexa, mas o que é importante é que seja antes do cliente sair das instalações garantindo assim a venda. Ora, este processo confere a todos os envolvidos uma enorme transparência uma experiência de compra fantástica. O Programa de Embaixadores nasce porque acreditamos bastante na nossa solução. Sabemos que os grandes desafios da adoção da plataforma não estão tanto na tecnologia, mas sim na resistência à mudança e isso é natural ao ser humano. Então o que fazemos é ir para o terreno junto das oficinas selecionadas e promovemos a adoção em ambiente real. Temos tido verdadeiros casos de sucesso com este programa. E são precisamente estes casos que contagiam as demais oficinas e que nos garantem que estamos no caminho certo. O feedback não podia ser melhor. Depois das organizações a adaptarem plataforma, percebem como torna o seu dia-a-dia -dia mais ágil, mais prático e como tem um impacto direto no crescimento das vendas. E, portanto, é obviamente que o feedback é excelente. Aliás, voltar a trabalhar com os métodos anteriores parece-lhes caótico. Voltando a dar o exemplo que estávamos a falar há pouco do orçamento. Depois do gestor da oficina se habituar a dar um orçamento de reparação no momento, ele já não se sente bem em fazer o cliente esperar por vezes, horas, ou a dever o seu cliente a sair pela porta sem um orçamento na mão. Tudo isto deixa de fazer sentido. A palavra-chave é precisamente essa, conhecimento. Cada vez mais, as decisões estratégicas têm de ser baseadas em dados reais. Ora, a tecnologia Data Drive o que permite é organizar toda a informação de modo a gerar valor para o estudo da oficina, dando-lhe acesso a indicadores estratégicos. Posso dar aqui alguns exemplos, produtividade, eficiência, eficácia, portanto, sucesso de campanhas de marketing ou até mesmo estratégias de orçamento. O que é facto é que o Data Drive permite, sem dúvida, um conhecimento diferenciador que as oficinas valorizam e que há é muito ambicionado.